Ora, muito bom dia, estamos aqui para iniciar o, o evento Corporealidades Pós-Humanas, o evento que é o uh, número um, já houve dois anteriormente, e então, uh, antes de eu falar sobre o que vem para estes três dias que se seguem, gostava muito de apresentar a professora a doutora Dulce Aquino, que vai abrir aqui o evento para nós. Muito obrigada. É, bom dia a todos. É um prazer, Isabel, eu estar aqui porque eu acho que isso é um avanço extraordinário da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, que tem um laboratório tão importante que vem propiciando pesquisas tão interessantes e trabalho tão interessante como este período em que a doutora Isabel Valverde esteve desenvolvendo estudos no Moquebio. Então, é um prazer enorme estar nesse evento. Nós teremos uma série de pesquisadores, pessoas importantes. Isso se deve, quero deixar meu agradecimento à professora Isabel Valverde, pelo trabalho que vem desenvolvendo há um ano e meio aqui na Bahia. Muito obrigada professora Dulce, é, é, muito obrigada. E então, com esta, este lançamento, esta abertura da professora, é, da professora Dulce, vamos só informar, portanto, que tivemos algum problema no início das atividades, por questões técnicas, principalmente, e vamos, então, adiar a apresentação que estava a palestra da professora Isa Sepi, que estava para às 10 horas da manhã, sobre a dança com os avatares. Então, vai ficar para a tarde, onde ela tem a sua oficina, mais para a noite, 18 às 20h30. E, e, agora, dentro de 10 minu 15 minutos, vamos ter, então, a nova atividade, que é a mesa redonda, com as pessoas que experienciaram uh, o mock -up, uh, a captura de movimento no laboratório, falarem, portanto, partilharem, discutirmos a sua experiência já, com a biblioteca, de dança mocap. Uh, inclusivamente, eu vou também apresentar um pouco esse projeto, que foi um dos que eu desenvolvi neste pós-doutorado, que tenho muito prazer de estar aqui efetuando, terminando neste, neste na UFBA aqui, a Escola de Dança, na, na, no programa de pós-graduação. Assim, convido a todos para estarem presentes, quer online, quer para virem até aqui, caso estejam em Salvador da Bahia, para virem até aqui à Escola de Dança, onde temos este, este evento a iniciar. E sem mais, eu deixo-vos então uh, para voltarmos mais daqui a pouco. Muito obrigada. Espero que tenham entendido uh, o meu português de Portugal. Eu tento um pouco falar, uh, adaptar um pouco, mas não é muito fácil. Então, muito, muito bom dia até já. Tá? Boas! Muito obrigado! É. <risos>